A primeira Elefante Parade da América Latina é em Florianópolis. Não, só sei que chamaram os artistas, fizeram pinturas e agora estão expondo. Só sei isso. Não, não estou. É, eu perguntei para uma pessoa que está aqui na praça e ela me inspira na minha elefantinha, elefantinha, né, que perdeu a patinha, eu achei muito bonita o motivo, né, iniciativa. Um casal de holandeses estava na Ásia e eles perceberam o sofrimento que os animaizinhos passam lá, são mortos. Eles são uma, em especial por conta de uma elefantinha, uma filhote de elefante que ela sofreu uma explosão numa mina e ela perdeu a pata dianteira uh, esquerda. Por isso esse coraçãozinho ali, tá vendo? Então, a Labo, que é uma empresa de comunicação digital é, que já tinha trazido o Call Parade pra cá em 2015 ah. Uhum. É, teve contato com o pessoal da Elefante Parade, A Calparage é americana, tá? Uhum. A Elefante Parade é holandês. Teve contato tá. e, e conseguiu trazer para o Brasil, assim como eles, como eles, trouxeram, como eles trouxeram o CowParade, trouxeram também o Elefante Parade também. Eles viram que aqui. Enfim, porque eles veem que aqui tem um potencial para esse tipo de, de trabalho. Elas são confeccionadas aqui mesmo, tá? É uma empresa de fibra de vidro que tem aqui. Isso é fibra de fibra de vidro com prime branco por cima. Só porque a matriz da escultura, ou seja, o formato original da escultura vem de lá, tá? Vem de só. lá. Um só e eles tiraram o molde aqui e fizeram todos eles aqui. Então, esse evento foi divulgado a princípio. E a divulgação é a seguinte, a quem é designer, quem é artista, quem quiser participar, manda seu projeto. Aí a gente mandou o projeto, os projetos foram pré-selecionados. Foram pré-selecionados 100 projetos, mais ou menos. Uhum. Esses 100 projetos são colocados numa vitrine para que as empresas pudessem escolher esses projetos. Interessante. Ou as empresas escolhiam o um projeto de acordo com com o gosto né, da empresa ou o que ela se identificava, ou o próprio artista ligava para a empresa e pedia patrocínio, ou a empresa também procurava um artista para pintar um elefante de acordo com o negócio dela, como é o caso agora da Marula. A Marula agora patrocinou nove elefantes de uma vez só. E ela escolheu nove artistas que já tinham participado do evento e disse, olha, nós somos a Marula nós trabalhamos com uma, uma fruta chamada marula da África do Sul e o elefante é, e, e o elefante faz parte da, da, do, do da nosso mar, contexto da... né do, do contexto e, ecológico também porque a marula ela ela não não planta as árvores ela colhe a fruta do ecossistema entendeu? zulu zulu é uma tribo muito muito muito assim conhecida lá na África eles são conhecidos pelo... porque eles são muito corajosos eles enfrentaram exércitos de invasores lá e eles venceram exércitos ingleses e tal e o que, que tem... os Zulus também eles... Co, co, é, tem, tem uma relação com a Marula né, com a Maruleira que é, que é a árvore então por isso que eu peguei esses povos, eu peguei os adornos deles peguei o, o escudo ali na frente que tem o escudo Zulu que é, que é o símbolo deles né e, e aqui eu tenho uma paisagem africana também, uma paisagem uhum. né, do pôr do sol africano com os elefantes aqui, é, aqui é lá, os elefantes, e aqui é uma maruleira. Então essa foi a minha interpretação, mas cada um interpretação. Estão <música> celeiloadas essas esculturas, então agora elas ficam em vários pontos da cidade. Cada escultura fica em um ponto da cidade escolhido pelo patrocinador. 15%. Parte, a empresa escolhe uma instituição para doar uma parte do chão. Foi uma surpresa para mim. Eu sou maravilhosa porque. Os elefantes não sabemos nada, mas são muito lindos também. A tecnologia, vimos, nos gostou muito. Nós temos muitas fotos por vários elefantes, assim que é muito bonito. E vimos enxurei este o el Elephant parade and we are amazed by it não no tínhamos ni ideia que era isto, mas a verdade é que é uma ideia que está muito boa, sacamos muitas fotos muito colorido, muito bonitinho